Hoje ter uma estrutura própria faz toda a diferença na hora de você anunciar. Por isso que nós vamos conhecer um pouco mais dessa plataforma, a Centralize, que é a plataforma de estrutura própria para afiliados. Lembrando que eu vou deixar o link dela aqui na descrição. Hoje a Centralize tem vários suportes a plataformas de infoprodutos, como Hotmart, Monetize braip as conhecidas e até outras. Os recursos que ela tem disponível no momento de você criar sua estrutura própria, por exemplo, o WhatsApp dentro da página de venda, aonde fica um logo do lado direito, ela tem um pixel de conversão, ela tem a opção de marcar o cookie do RL, por exemplo, do produtor, se você quiser marcar também a página de venda do produtor o cookie ela tem a opção de recuperação de boletos, que é muito importante e ela já tem disponível a função de verificação de domínios da mudança que nós tivemos agora do Facebook Ads e no momento da criação da estrutura própria ela automaticamente já cria uma página pré cell que é muito importante para o nicho Black como que ela funciona basicamente? Ela tem os domínios da Centralize E você tem a opção de adicionar os domínios próprios Fazendo a configuração de DNS Ela tem um simples manual que explica como que você consegue adicionar novos domínios Então, tendo o domínio Você irá adicionar um novo produto e criar um subdomínio Com o nome desse produto Por exemplo, eu tenho lá um produto Elite Capilar Então vai ser capilar ponto o domínio da centralize.net.com.br enfim vamos conhecer um pouco mais agora da plataforma mas antes não se esqueça de curtir e se inscrever no canal vamos lá basicamente essa é a plataforma da centralize aqui é o hall de produtos vejamos que temos vários produtos monetize hotmart tantos outros que nós temos aqui a opção caso o produto não esteja aqui mesmo assim vem sofrendo constante atualizações você tem a opção do botão mágico onde você pode estar adicionando mas vamos pegar um produto aqui em cima dele nós vamos fazer um exemplo vamos utilizar esse daqui descomplicando cultivo de orquídeas da Hotmart então clicamos no sinal de mais Aqui aparece simplesmente só uma opção de domínio. Vamos colocar aqui. Manual Orquídeas BR. Vamos colocar assim. Aqui o link do checkout. Então nós vamos lá. Na Hotmart. Onde temos esse produto. Filiado. Aqui. Nós vamos ver os links de divulgação. Hot links alternativos. Aqui está o checkout. Então vamos copiar. E vamos colar aqui. Aqui temos a opção de poder ativar o WhatsApp na página. Nesse caso não vamos colocar. Clicando aqui em configurações opcionais. Nós temos a opção de marcar o cookie. Então vamos marcar no checkout. E vamos colocar aqui a título de exemplo. O pixel do Google Ads. E aqui você pode colocar o do Facebook Ads. Caso seja a sua opção. E vamos clicar em avançar. Aguardamos alguns instantes, veja que é bem rápido dele criar dele clonar a página de vendas Pronto, está feito Então ficou curso top.net barra manual Orquídeas Então aqui clicando, veja que a página foi totalmente clonada igual à página original E temos também a opção do pre cell que automaticamente ele cria justamente para o nicho black Então ele já criou uma página pre-sell não há necessidade de você criar. E caso o seu produto não esteja aqui no hall, você tem a opção do botão mágico, que te dá muito mais opções. Vamos colocar aqui esse Elite Capilar, fiz um exemplo. Vamos colocar aqui com esse domínio guia oficial e vamos criar um subdomínio. Elite Capilar, vamos colocar aqui 2021, pronto. Domínio disponível. Plataforma, ele é da Hotmart. Vamos lá na Hotmart pegar esse produto, Elite Capilar. Vamos ver os links de divulgação, página de vendas. Então vamos copiar e vamos colar a página de vendas e o link da página de venda do produtor. O WhatsApp nós não vamos ativar e aqui nós vamos colocar do Facebook Ads a título de exemplo e avançar. Pronto, feito. Então ficou EliteCapilar2021.guiaoficial.com Então clicando lá Pronto, a página foi totalmente clonada e já com o pixel ativado Aqui em meus domínios você tem a opção de adicionar um novo domínio E aqui tem um tutorial que explica como você adicionar um novo domínio Fazer a alteração de DNS se você gostou, não deixe de compartilhar, se inscreva no nosso canal e até a próxima.